Pessoal vamos fazer um update rápido aqui então em relação ao Bitcoin que está numa região de suporte que tem demanda mas a coisa está bem perigosa Vou comentar então para vocês aqui sobre o que eu estou de olho. Não se esqueça aí então de deixar aquele like para apoiar se você gosta dos conteúdos do canal. Se inscreva, ative todas as notificações e participe aqui do grupo Telegram também canal de alertas onde boto qualquer novidade que eu tenha do Bitcoin. Inclusive ontem eu fiz uma análise bem rápida aí do Bitcoin quando eu posso pessoal. Sempre que eu estou de olho no gráfico aqui eu vejo uma coisa importante eu vou postar ali para vocês porque o YouTube realmente demora um pouquinho aqui, tá? Então, galera, vamos dar uma olhada aqui. O que está que acontecendo? O Bitcoin está testando de novo essa região de suporte aqui, essa, essa região tá? próxima aqui dos 20, do 2.700, do 2.800, né? E é uma região que a gente tem que ficar de olho, tá? Vou comentar para vocês aqui exatamente o, o que eu estou enxergando aqui agora, né? O que, que eu vou fazer? Tá? A gente está numa região que eu considero aqui agora nesse momento da situação que o Bitcoin está. É... A SPK estava subindo, o Bitcoin não seguiu, pessoal. Tá? Então, nesse momento aqui, a, a ideia é ser um pouquinho mais conservadora. Eu acho que a gente está numa zona aqui que eu considero tá, é, não tem uma definição clara. Tá? A gente tá realmente uh, tem que esperar né, um rompimento aqui, alguma coisa, para a gente poder tomar uma ação mais assertiva. Tá? Esse é o que eu aconselho você fazer aí. É, se você quiser arriscar mais, eu vou mostrar também que você pode fazer, tá? Vou mostrar os, os, os dois lados aqui, tá? Tanto para short quanto para long, tá bom? O que tá me deixando bearish aqui em relação ao Bitcoin é isso, pessoal. A SP500, ela, ela foi subindo ontem, o Bitcoin parado, não, não se mexia, né? A gente viu aqui a SP500 subindo. Agora tá começando a, a querer reverter aqui, né? Testando os topos aqui que a gente viu, né? Nessas regiões de resistência e tá querendo aqui agora mostrar... É mostrar aqui fraqueza, né? Inclusive a gente tá vendo, eu comentei pra vocês ontem, né? No Telegram também, sobre essa divergência aqui, bearish na no RSI, 4 horas, tá? Então, que topos ascendentes, né? E aqui topos descendentes no RSI, tá? É, bom, é importante ficar atento nisso aqui. Essas divergências aqui da... Na, sp pequenos funcionam muito bem, tá, pessoal? Então, a gente tá numa região de existência com divergência na RSI, é possível que a pequenas comece e dê uma revertida aqui, tá? Ah, tem que ficar de olho nisso a Nasdaq que continua ainda bem né agora está aqui em testar essa região de resistência aqui nos mais ou menos essa região aqui dos 13.500 vamos ver se ela consegue ter força mas já tá aqui também mostrando na né, reversão nessa região aqui né? vamos ver se consegue segurar nessa faixa e o problema é esse agora a Nasdaq e SP500 estão no momento de começar é, a dar uma corrigida né o Bitcoin hum. Ficou parado, né? Se o Bitcoin desacoplar um pouquinho aqui, ele pode surpreender, tá, pessoal? Mas agora, realmente, como, conforme eu postei pra vocês ontem no Telegram, caras, tava muito quieto o Bitcoin com as SP500 uh, subindo ali, isso eu não gostei. Tá bom? Então a gente vai ter que esperar nesse momento aqui uma confirmação para poder fazer um trade mais assertivo. É isso que eu tô fazendo aqui agora, não vou me afobar mais, tá? É... Então vamos lá, galera, vamos dar uma olhada aqui. Também fiquem de olho aqui na na aqui no índice do dólar que é importante ficar de olho aqui a gente também tem uma divergência aqui bearish no índice do dólar essa divergência escondida aqui ó a gente tem aqui topos descendentes no no índice do dólar 4 horas e topos ascendentes aqui que é uma divergência escondida aqui né hidden divergence bearish tá tem essa tabelinha aqui que seria essa aqui ó nessa essa exatamente essa aqui de baixo tá bom então não é a divergência também tão né, importante, mas é bom ficar de olho aqui. Eu gosto muito de olhar essas divergências aqui para ver se a gente vai estar numa região de, de, de, que vai começar, pode reverter, né? E fiquem de olho aqui o início do dólar, se a gente perder esse fundo aqui, né a coisa pode ficar interessante. Esse fundo aqui do 105, pode começar a ficar interessante se a gente perder. Tá? Se a gente conseguir pegar força em embalo, né, e romper essa região aqui do 107, eu acho que vai ficar bem difícil para os mercados aí, tá, pessoal? Então, como você sabe muito bem, que acompanha meu canal, a gente tem né, uma correlação que... É, ela é, é negativa aqui, né? inversa com, com, com, o, com a SP500 e também com o Bitcoin, né? Para o início do dólar. Quanto mais forte o início do dólar, né? pior para os mercados aí, tá? Ah, mas, de novo, pessoal, bom portar, é importante vocês ficarem de olho que a gente a minha expectativa é ver se o índice do dólar pegar o topo desse canal aqui, tá? Então é isso que vocês têm que ficar de olho aí, acompanhar um pouco mais da história aí do... Né? Vou, dar, vou tirar um pouco do zoom aqui, dar uma olhada no índice do dólar, que acho importante vocês ficarem de olho, tá? A gente rompeu uma região importantíssima aqui de resistência, então a coisa ficou complicada. É, então, é esse pequeno eu falei isso aí, já falei sobre o Nasdaq também, tá? É, o Bitcoin, galera, vamos então para o Bitcoin aqui, dar uma olhada. E eu vou comentar para vocês também aqui um pouco mais sobre a questão da capitulação, capitulação dos mineradores, que eu comentei para vocês no último vídeo, né? Esse é um dos pontos que nós também, esse indicador aqui do hash ribbons. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o final, no final disso aqui, sobre esse indicador. Tá, então fica até o final aí, não esqueça de deixar o seu like, tá, que acho que é importante vocês ficarem atentos aí também. E também vou comentar aqui sobre esse gráfico aqui, né, que mostra que a gente, a, a curva aqui né, do, do, daqui dos títulos americanos de 10 anos contra 2 anos, que a gente rompeu essa região dos, de zero, zero aqui. Então, é, na, na minha opinião pessoal, aqui, né, isso aqui já para mim tá fortalecendo aqui o cenário forte aí de recessão que a gente pode entrar, tá? Então vamos olhar o Bitcoin aqui primeiro, tá? Rapidinho dá uma olhada aqui, pessoal, tá? Só lembrando aqui para vocês que quem tem experiência com mercado futuros e quiser aproveitar aqui, tá? A Primebit tá dando aqui uh, 7 por uh, 7 de bônus, tá? De margem para você operar. Então clica no link abaixo, fiz a conta na Primebit. Você ganha 7% do valor do seu depósito na conta para você poder abrir mais operações aí, tá bom pessoal? Então eu vou fazer inclusive um tutorial sobre esses bônus aí que tá dando várias dúvidas aí, né, para vocês. É, mas quem, quem quer operar vários ativos aí, quer ter mais, mais margem para poder entrar em operações, é uma excelente corretora aí para vocês usarem também, tá? Link aí é embaixo aqui na descrição e comentário fixado. Então pro Bitcoin, pessoal, a gente tá aqui nesse canalzinho, tá roxo, né? É, o canal de baixo aqui, que poderia estar dentro dessa bandeira aqui também, tá? Tem uma bandeira, mas já corrigiu muito, tá? A bandeira eu não gosto corrigindo tanto assim. Abaixo de 13,2 já fica um pouquinho complicado, na minha opinião. tá é, A gente está aqui agora uh, na região de 50% do Fibonacci, dessa retração. Já testamos aqui. E, e agora, pessoal, aqui nessa, nessa queda que a gente tem para o Bitcoin aqui, estou vendo um outro canalzinho aqui, esse canal aqui agora. Né, que poderia aqui dentro dessa bandeirinha aqui ó de baixa para o Bitcoin tá então a gente tem essa bandeira aqui agora o que acontece se a gente romper essa região que perder essa faixa aqui dos 22.700 aqui a gente pode buscar esse alvo aqui ó tá? que iria testar né, o fundo desse canal maior aqui ó pessoal tá então a gente tem esse canal aqui de alta que faz parte de uma bandeira de baixa tá que uh, se a gente romper para baixo, a coisa pode ficar bem complicada. Se a gente perder essa região aqui ó, dos 21.500 galera, vai ter muita choradeira. <risos> tá, então fiquem, fiquem de olho aí, tá? Então para mim, aqui, agora, o que a gente pode esperar, galera? É o seguinte, ó. se a gente perder, se o Bitcoin perder essa região dos 22.700 aqui agora, tá? e a gente confirmar aqui, ó, a gente perder essa região aqui, acabar essa, essa linha aqui de baixo, ó, acabar virando uma resistência, esse rompimento aqui agora, ó, a gente vê esse rompimento, tá? isso aqui acaba virando uma resistência para a gente aqui ó, e começar a perder força. É... Daí a gente provavelmente vai testar a região dos 21.500. Tá? Eu acho que vai ser difícil segurar na região de 68 aqui, Fibonacci. Uh, na minha opinião, aqui tá? a gente tem região de 68 que está na região aqui dos 22.200. Tá? Obviamente que você pode realizar um pouco do short se você entrar no short aqui nessa região, pode ser o primeiro alvo desse short aqui. Tá? E a gente possivelmente vai buscar aqui a região dos 21.500, tá? É o cenário mais plausível se a gente perder essa região dos 22.700 aqui, e essa linha aqui, essa LTA virar uma resistência, tá? É bom vocês esperarem sempre um rompimento, né? Esperar um rompimento aqui com uma confirmação para poder entrar aqui nesse short, tá? É, para long aqui, pessoal, tá? Se você quiser ser mais conservador, você pode estar aqui buscando já fazer é, compras aqui nessa região, uh, desculpa, se você quiser ser mais é... arriscar mais, né? Você pode fazer compras nessa região aqui, tá? Que você vai ter um retorno maior, obviamente, né? Com o stop aqui abaixo dessa região dos 22.500 aqui mais ou menos, tá? Porque se a gente olhar no TRDR, aqui a gente pode ver que tem muita ordem aqui nessa região, tá? A região dos 22.600 aqui para baixo tem bastante bastante ordem aqui, tá? Então, acho que um stop que faz, faria sentido aqui para mim é a região abaixo dos 22.500, tá? Um stop que acho que é faz bastante sentido tá bom então se você quiser comprar aqui né, existe a possibilidade sim de Bitcoin e voltar a testar essas regiões aqui tá pessoal tá difícil tá mas é aquela coisa risco de retorno aqui tá então compra eu vou esperar realmente aqui eu vou esperar sim uma confirmação eu vou fazer compras aqui só se Bitcoin romper para cima tá então se a gente comprar aqui embaixo nessa região Aqui a gente vai ter um risco retorno mais ou menos que um stop nessa região dos 22.500 22, 22, 22, aqui, mais ou menos. E tem um retorno aqui do Bitcoin testar aqui pelo menos essa região aqui dos 24.100, tá? que já daria aqui um risco retorno aqui de, de 4 para 1, ó. Tá? Então o risco retorno aqui é bem elevado aqui, fazendo compras nessa região, tá? com um stop aqui que é relativamente curto, eu diria, tá? Então seria um stop aqui mais ou menos de, vamos ver... Esse stop aqui seria mais ou menos, nessa região aqui, seria um stop aí de 1,5%, tá? Então, é, já deu um risco retorno legal aqui para para long, né? Se a gente quiser comprar aqui, pessoal, quiser fazer, ser mais conservador, espera o rompimento aqui, ó, espera esse rompimento aqui, tá? Dessas regiões e manter um suporte aqui nessa, nessa LTA de cima pra gente poder fazer compras aqui, tá? Então, aqui você tem um, vai, teria um, um risco retorno bem menor, na verdade, né? O Bitcoin poderia pegar um embalo aqui e voltar a subir, né? Mas aqui já seria menos arriscado se o Bitcoin manter um suporte nessa região aqui, tá? Então você tem que esperar realmente, se você quiser, ser mais conservador, tá? O risco retorno é menor, mas né, você tem um pouco mais de assertividade aí no trading, tá? Então essa região aqui que o Bitcoin tá, pessoal, aqui nessa faixa aqui desse canal, eu acho que, na minha opinião, aqui é uma região um pouquinho complicada de ficar operando aqui, tá? Eu acho que não tem muito o que fazer, tá bom? É, na minha opinião, se ele começar a romper aqui essas regiões aqui, ó, dos 23.300, 23, já pode começar a ficar interessante, tá? Mas para mim, mais conservador se a gente conseguir é, romper aqui e manter um suporte acima aqui da região dos 23.600 dólares, tá? É uma região importante de resistência, mas manter o suporte aqui pode ficar interessante. Desde que a gente não tenha aqui, ó, se a gente subir aqui com muito volume aqui, ó, muito volume mesmo, muita liquidação de shorts, tá? Tem que cuidar, tá? Tem que cuidar que a gente pode reverter também. Então não tá fácil aqui, pessoal, honestamente pra vocês, tá? Eu acho que é bom esperar aí uma confirmação. Ah, honestamente, aí já tô ficando mais bearish, é complicado, pessoal, porque é, eu pareço um louco aqui, né? Um dia eu tô bearish, outro dia eu tô bullish, mas, cara, o mercado é assim, a gente não reage da jeito que a gente quer, a gente vai mudando a nossa opinião, tá? Você tem que estar preparado para mudar a sua opinião todos os dias aí, se for necessário, né? dependendo como o mercado vai reagindo, tá? Então essa bandeirinha de baixo aqui tá me incomodando, alvo aqui nos 21.500, se a gente romper para cima aqui, ó, dessa bandeira maior, né, a gente poderia até ver aqui ó, seria mais ou menos esse alvo aqui ó, né? essa bandeira maior, dependendo de romper aqui, ó, a gente pode vir buscar a região essa região aqui ainda dos 26.500 aqui, tá? Então hum. uh, tá em definição ainda tá? Vamos aguardar aqui o um movimento do preço, Eu acho que antes aqui é ser um pouco é, é ficar um pouco afobado aqui, tá? Antes de tem de uma definição maior, tá, pessoal? Ah, uh... Então o que, que o Bitcoin tá. Por que o Bitcoin está com dificuldade de voltar a subir? O né? que está que acontecendo com o Bitcoin? Que a gente não está tendo força para subir, pessoal. Minha opinião, que eu falo para vocês, né, inclusive eu comentei ontem aqui, né, para vocês moderarem a mão aí no long, porque a gente está ainda nessa capitulação dos mineradores. Tá? Então os mineradores estão tirando máquina aí, porque não está. A, a hash rate, o coeficiente, coeficiente de dificuldade do Bitcoin está muito elevado. E, e o preço está baixo né pessoal então não é lucrativo minerar Bitcoin Eles estão desligando as máquinas que não faz sentido deixar a máquina ligada tá aí e ao mesmo tempo eles estão tendo, tendo que né, investir né nessas né, em, em manutenção às vezes tem investir em equipamento isso faz eles venderem Bitcoin tá então é uma força vendedora muito grande aí conforme eu comentei para vocês e a minha expectativa é ver isso aqui durar mais um mês tá pessoal infelizmente a minha expectativa é isso aqui ver durar mais um tempo aqui, essa capitulação dos mineradores, aqui está em nadamento. Estamos vendo aqui a hashrate ela diminuindo. Tá? Então, o melhor momento de compra aqui que a gente vai ver que, que o Bitcoin ele vai começar a, a, a, a acabar essa força vendedora e a hash rate voltar a subir é quando a gente vê aqui essa, essa linha de baixo aqui, essa, essa média de baixo aqui, ela começar a voltar a subir e começar a encontrar essa média de cima, tá? E a gente vai começar a ficar aqui com o sinal, a se aproximar do sinal de compra, tá? Isso aqui pra mim pode durar mais um mês aí, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre a, sobre a captação dos mineradores, mas é bom vocês se informarem sobre isso. Inclusive aqui eu achei um relatório da Blockware aqui, ó, dessa, dessa empresa aqui, Blockware Solutions, né? Inclusive eu postei ontem no Telegram sobre, essa, sobre esse relatório aqui, falando aqui que essa é a coloquei ó, inclusive comentário aqui, ó, Falando sobre a recessão, enfim, aconselho muito vocês a lerem esse relatório. Tá? E falando aqui sobre a Hash Ribbon, que tá aqui em 52 dias já, né? E acredito que isso aqui vai durar mais um mês. Eles falam aqui mais para o final aqui do relatório, ó, ver se eu consigo achar aqui na tem uma parte final. Eles falam aqui, <coughs> uh, ó, se, se não tivermos aqui mais uma, uma baixa aqui no Bitcoin, eles esperam que essa capitulação finalize no final de uh, agosto, é, ou no máximo em setembro, tá pessoal? Então eu acredito que essa capitulação aí vai durar pelo menos aí mais um mês, tá? Então é, vai ser difícil o Bitcoin voltar a subir. Esse é o problema todo. Como você sabe muito bem, aí de lá em, em uh, julho, né? se não me engano foi julho do, de 2021, vamos olhar aqui o gráfico, ó, nessa região aqui, que a gente ficou aqui penando aqui, ó, pessoal. Tá? Vamos botar aqui no gráfico diário. Nessa região aqui, ó, a ficou penando aqui, ó. O Bitcoin ficou praticamente nessa região que cerca de <coughs> 63 dias aqui, ó. Né? E essa capitulação ela começou antes aqui, ela começou nessa região, começou aqui, se eu não me engano. Ó. Vamos puxar o gráfico e dar uma olhadinha. Então a capitulação durou aqui 71 dias, mais ou menos. Vou até puxar o gráfico aqui de novo, né? O Hash Ribbons, onde começou isso aqui. Ó, a gente teve uma. Começou aqui, na verdade, antes, tá? Tinha começado aqui antes. E, e aqui durou praticamente aqui, ó nessa região que a gente teve o sinal de compra, foi aqui, ó, tá? o sinal de compra para o Bitcoin. Tá? Obviamente não vai dizer para você onde é o fundo, né mas quando a gente começa a reverter e aproximar essas médias aqui, elas começam a se aproximar, a gente pode já ter um sinal aqui que a, a coisa vai melhorar. Tá? Então essa capitulação aqui praticamente demorou aqui dessa região, até aqui durou cerca de... 76 né 80 dias aqui tá pessoal então para mim mais um mês pelo menos a capitulação que eu acho que pode correr e eu vou ficar de olho nisso aqui vou avisar vocês no telegram com certeza né, aqui que eu tô achando aí né então o Bitcoin poderia ainda pessoal fazer é rompimento dessa bandeira aqui retestar a região dos 17 pelo menos aí tá isso aqui é um cenário bem possível a gente pode formar um fundo duplo aqui e se perder essa região 17, a gente vai buscar a região lá dos 14 mil dólares, tá? Então é importante vocês terem caixa aí para comprar né, Bitcoin se esse cenário mais bearish tomar forma, tá bom? Então galera, basicamente isso, né? Não tô gostando muito de ver esses candles aqui do Bitcoin, tá? Tá me deixando preocupado, não tá tendo força, tá bom? Então acho que é bom vocês esperarem um pouco mais uma, uma confirmação aí, né? E o cenário de recessão também nos Estados Unidos, eu acho que, conforme falei para vocês há algum tempo, eu acho que esse fundo aí o Bitcoin ainda não veio, tá? Mas é uma opinião minha, eu acho que a gente tem que esperar uma confirmação aí, tá? E para mim a confirmação vai vir se a gente realmente perder essa bandeira aqui, ó, perder, perder essa região dos 21.500 aqui, galera, eu acho que vai ficar bem complicado e Bitcoin tem chances grandes de buscar um fundo mais baixo, tá bom? Então eu acho que é isso, no curto prazo aqui, voltando aqui só para vocês ficarem de olho né, tem ainda esses níveis de pool de liquidação aqui da BitMEX que eu comentei para vocês aqui ó, esses pools continuam aqui na região dos 23.800 aqui nos 24.000 dólares, tá? Então o Bitcoin pode vir buscar aqui, né uh, liquidar essa, essa galera aqui antes de continuar a cair, tá? Existe esse risco também, tem que botar na, na conta aí de vocês tá? E também esse gráfico aqui interessante mostrando aqui ó nos últimos três meses aqui onde estão onde está a liquidez para o Bitcoin tá vamos dar um zoom aqui agora é, isso aqui é da Binance tá pessoal é um indicador novo aqui da, da Bitmex então a gente tem grande pool aqui ó, de liquidação nessa região aqui próxima dos 25 a tá? 25 25 até os 25.400 aqui tem bastante liquidez aqui em, aqui aqui em cima tá e muita liquidez aqui embaixo até essa próxima até a região dos 17.400 aqui também, pessoal, tá? Então agora o Bitcoin vai ter que ver, né, ou vamos buscar essa liquidez aqui em cima ou aqui embaixo, né? É, realmente vai ser uma decisão importante, ele pode sim beliscar aqui em cima, por que não, e voltar a cair, tá? Também tem esse risco aí. Então, pessoal, que conselho vocês a ficarem de olho nesses indicadores aí, tá? Acho que vale a pena assinar high block se você tá operando aí com, com, com valores mais uh, elevados aí. É, fique de olho na Highblock, eu tenho treinamento sobre isso aqui no meu canal gratuito, tá vou deixar o link aqui abaixo na descrição, na barra treinamentos, fique de olho aí onde está a liquidez. Isso aqui é incrível, porque antes aqui só as baleias aí tinham acesso a essas informações, então a, a, a Block está conseguindo trazer um raio-x aí do mercado, onde está a liquidez aqui para o Bitcoin. Tá? Então a gente pode ver aqui que essas regiões abaixo aqui tem bastante liquidez, e a gente poderia sim ainda fazer né, um, fundo, um fundo nessa região aqui, ó, Nessa região próxima aqui dos 17 Aqui não, 17, 16 Como a gente já viu aqui também, tá? Bom ficar de olho aqui que a gente ó, aqui é nessa região aqui mais ou menos ó, A gente teve só, Eu já falei no canal sobre isso também aqui ó. Vamos olhar aqui ó, Aqui a gente teve uma bandeira, uma bandeira de baixo aqui também ó, Nessa região E a gente rompeu para baixo aqui e fez um fundo aqui Quase um fundo duplo nessa região aqui ó, dos, dos 30 mil dólares, tá? Então a gente pode sim fazer algo, repetir algo aqui Nessa região também, tá? A gente pode vir testar essa região de novo aqui dos 17, 17 até os 16 aqui, aí o Bitcoin pegar essa liquidez e voltar a subir, tá bom? Só um cenário para vocês ficarem de olho também. Tá, pessoal? Espero que não tenha ficado muito confuso e espero que tenha ajudado em algo aí. Deixa o like se você gostou do conteúdo. Qualquer novidade eu volto aqui no canal, também aqui no Telegram. E espero, desejo você aí bom, bons trades, tá bom? Um abraço, valeu!